E aí, minha querida pimpolha? Olá, tudo certo? Tudo certo, tudo maravilhosamente muito muito muito muito bom para mim. Que bom! Mas trabalhando para ser maravilhosamente muito muito muito muito bom para você. Melhor ainda. É ou não é? Sim. Afinal de contas, somos democráticos. Uhum. Afinal de contas, somos seres que gostam de viver bem e pessoas que vivam bem ao nosso redor. Sim. Hoje a gente vai falar de experiências, vivências e a racionalidade. É. Gostou? Gostei, gostei, gosto. <risos> Há uma ideia idiota. Né? Oh, mas toca a rua! Como assim? Sim, uma ideia idiota de desenvolvimento né? baseado no, como um desenvolvimento de espécime, sabe? A espécime não se desenvolve, ela se adapta. A espécie não evolui, ela se adapta. O ser humano só é inteligente porque se fez necessário ser inteligente. Se ele fosse muito forte ou muito rápido, ele continuaria burro. Sim. Então, é uma condição do ambiente. Um planeta com um grau de consciência evoluído tem seres evoluídos. É uma condição do ambiente, é um efeito em cascata. Então, não necessariamente é um processo de evolução. A espécime não é uma espécie, uma, uma evolução. Hã? É que Mas... o processo de evolução, na verdade, é isso de estar tá mais bem adaptado ao meio, né? Eu sei. Por isso que tem essa lógica, né? E tem a coisa ilógica. Uhum. Porque o espírito não evolui a alma não evolui, a essência não evolui, o produto dessas três potestades, essas três potências de Deus, que chamam de eu, não é um produto dessas três expressões que se adaptam ao ambiente. E essa adaptação... Gera um outro produto que é a, a, a descoberta. E quanto mais o ser se descobre observando fora, mais ele tem um provador de teorema interativo. <risos> Ele interage, ele descobre, ele vai tendo, ele descobre que é mais complexo, ele vai descobrindo que cada vez mais, ele é mais complexo, mas ele não evolui. Porque Sim. ele, oi? oi? Não, é porque tem essa ideia de evolução como melhoria constante, É, não existe. Como ideal... Isso nesse sentido que ele não evolui, mas naquele outro sentido de é, se adaptar melhor ao meio e, e manter tanto os padrões quanto as, as mutações que foram válidas, dado o contexto. Nesse sentido, eu estou entendendo que tem evolução, porque parece que é bem isso que tu está falando. Que acontece então a evolução, né? É como o ser se adaptou em um determinado período. Né? Uhum. Mas a evolução não fez o ser ficar maior ou melhor. Ele ficou melhor contextualmente, levando em consideração o ambiente. Mas se você analisa os três produtos, os três pontos principais, o espiritual e essência, essas já são totalidades sem levar em consideração, se você levar em consideração espiritual, minha essência, que geram um o produto do eu, se você levar isso em consideração, você não pode levar em consideração o ambiente, senão você está é, sabotando sua análise. Hum. Puta merda, hein? Tá. <risos> então, co vamos começar do começo. Qual que é a diferença do espírito, da alma e da essência? O espírito é o porquê que é assim. Qual a função no ecossistema geral. Geral, uhum. total, tá? Uhum. Quando total, o, o máximo que você consegue imaginar. Tá. Então, a função de um ser humano é ser humano aqui. Ser humano no universo, uhum. no macrocosmo. É isso uhum. aí, entendeu? Uhum. Não uhum. o ser humano na Terra. Se você está falando de espírito, de essência humana, tá? de alma, né? do ânima, que faz o ser humano ser ser humano, você... não pode levar em consideração o contexto humano desse planeta porque senão você sabota a sua própria análise do eu o eu não evolui, o eu descobre o eu não tem defeitos ou problemas o eu é o eu, ponto porém, porém a gente pode restringir o campo de análise e usar como referência o ambiente que o ser se adaptou, e o ser se desenvolveu para aquele ambiente. A evolução desse ser em um determinado período de tempo para aquele ambiente, onde ele está se descobrindo, isso deixa as adaptações extremamente mais simples. Você não tem que adaptar sua alma, sua essência, seu espírito ou a toda a grandiosidade dessas três potências em um macrocosmo. Não. Você adapta padrões em um contexto específico chamado vida humana na Terra, chamado vida de experiências na Terra. Igual, você tá com seus trintinha, não é? Uhum. Então, você, com seus trintinha, você não dá para comparar 30 anos aqui do humano com 13.7 bilhões de anos só que o ser humano reconhece, né? De história do universo. É. Dá até daria pra comparar, porque é a mesma grandeza, mas... Mas ficou um pouco ínfimo, né? É, dá para comparar, mas nós não temos um sistema é. de comparação que gera provas formais uhum. claras. Sim. Nós não temos uh, processos que estabelecem sequências finitas e sentenças para derivações coerentes em grandezas tão absurdas. Uhum. Então a gente simplesmente ignora isso, é uma das habilidades matemáticas, ignorar as coisas, é uma das habilidades temáticas da consciência, porque senão não haveria com o ser consciente, ele ignora tudo que ele não sustenta através do foco, e colabora né, com... Posições, suposições, percepções e julgamentos finitos, específicos. Isso vai deixar, inevitavelmente, a busca por provas, experiências, confirmações mais simples e limitada. Um bom exemplo, você não tenta programar o um sistema operacional com o mesmo foco que você usa para fechar uma porta. Isso já é uma coisa bem clara, pois o ser tem a experiência de fechar a porta e o desconhecido ou conhecido sobre programar o um sistema operacional, independente do que ele vai operacionalizar, é algo que é a, a, o posicionamento é outro aí chega o ser humano e para suas experiências vivências não aplica essa racionalidade porque ninguém ensinou ele não tem limites da sua interface de interação então agora a gente vai focar Nesses limites de interface de, de interação Tá, mas ele não tem limites Porque ele está conectado com tudo Ou ele não tem limites porque Ele não aprendeu a ignorar As coisas que não são relevantes Ele não aprendeu a se posicionar Ninguém ensinou ele a se posicionar, eles têm que dar conta de tudo, essa é uma das crenças uh, horríveis né, do sistema hoje, tem que dar conta de tudo, não, tudo é, foi feito por parte, o empregar os mesmos processos é ideal, pequenas, tudo, tudo é feito por partes. Como? São pequenas partes. Pequenas partes. Até uma curva é feita por pequenas retinhas. Uhum. A, a renderização do, do consciente e da percepção de realidades é feita por pequenos triângulos. São então, triangulações no microcosmos. As cordas geram vibrações que condicionam triangulações que estabelecem a possibilidade de conversões em diferentes dimensões. A conversão de uma dimensão gera uma zona de convergência entre duas ou mais dimensões e proporciona o espaço. Possibilita a existência do espaço. Mas aí teria que ser outro áudio, né? É mecânica relativística, quântica, relatividade de centro de massa. Precisamos de mais... Evolução é. restrita a esse conhecimento. Evolução no sentido de desenvolvimento. Sim, porque a sensação que eu tenho é de que tudo foi feito por partes desde que a gente considere o tempo, né? Tudo foi feito por espaços. A gente usar o tempo, a gente cai no viés desenvolvimentista. Que é o Por problema espaço. da generalização de, da existência. Tá. Mas aí... Então, beleza. A gente pode voltar para o foco e outro dia a gente fala disso. Mas é, então, a gente estabelecendo é, desenvolvimento baseado em espaço, a gente para de hum. problematizar esse tema interativo. E a gente consegue estabelecer etapas Consegue estabelecer uh, metas. Metas condizentes com a vida do indivíduo. Ele, ele se torna um provador de temas, ele se torna um, uh, um ser que prova teoremas próprios, interativos, relativos. E uh, não são uh, estratégias, né? gigantescas não como eu me sinto indo na doceria comer um doce como eu me sinto comendo aquela, aquela gordura transaturada e aquele aquela gordura vegetal com açúcar e, uh, extremamente excessivo sabendo que aquilo absolutamente não é saudável foda-se eu me sinto bem <risos> Como é que eu vivo assim e emprego esses conceitos para outras coisas na minha vida? Não sei. Mas o que faz a pessoa ter essas pequenas definições é a ideia de desenvolvimento por espaço. Ele consegue focar em pequenos pedaços de cada vez. O que faz ele não conseguir isso é o mau desenvolvimento do seu assistente de prova. É quem? É você. Você é seu assistente de prova. Não, você não se desenvolve por espaço. Você se desenvolve por tempo. Como se o tempo fosse um processo finito. Ou fosse uma grandeza independente. Não, o tempo é vinculado ao espaço. E o que determina o tempo é o espaço. A condensação desse espaço por meio da gravidade faz o tempo ser relativo e a relatividade de tempo faz com que vocês não tenham um bom, uma boa referência, uma referência bem sólida, diferente da da consistência do espaço. E fazendo, mudando essa chavinha, vocês terão uma um assistente de prova, terão uh, uma uma espécie de régua. A régua é assistente de prova. Agora eu vou provar 10 centímetros, agora eu vou provar 30, agora eu vou provar 1 metro. Porque aí você consegue estabelecer onde está o seu foco e o, o, a sua inteligência para usar ali. Como você bem disse antes da, da, da nossa gravação, as pessoas não são burras, mas elas só não conseguem estabelecer o foco, entende? Tá, ah, tranquilo, eu tô tendo um pouco de dificuldade pra perceber esse conceito de, do, do espaço. E é uma dificuldade que eu não tô conseguindo formular uma pergunta. É, porque é um choque, né? É, tá, sim, eu acho que... É. Sei lá, dissonância cognitiva Beleza, tem esses dados aí Eu não tô conseguindo linkar esses dados Com as referências que eu tenho E daí eu tô assim, o que, que tá rolando? Não entendi Saca? É Vamos pro teste? Vamos é... Você consegue comer um doce Cheio de gordura? Sim. <risos> sem... <risos> sem culpa Sim. sem peso na consciência sem nada uh -huh. porque naquele momento você está comendo o doce é. o bolo uh -huh. bolo gostoso uh -huh. você consegue estabelecer que você vai trabalhar uma hora e trabalhar só uma hora Não. O médio também não <risos> É mal de cabeçudo <risos> é, Trouxa, né? trouxa não, não Trouxa vai saber Você não vai é saber. trouxa porque você não consegue fazer algo Não, mas tipo Se tu tá definindo ali que vai trabalhar por uma hora E, e não trabalha é, tem alguma Você pode coisa ser aí. doente Não precisa ser trouxa é. Trouxa é aquele que tem condições, sabe fazer e não faz porque não quer. É aquele que tem dados, tem escolha, tem possibilidade de fazer de outro jeito e continua se fudendo porque acha que vai ter vantagem. Esse é o ah, tá. trouxa dissociativo, né? Tem o trouxa é. associativo que é como eu chamo vocês às vezes. Porque se, o, se ele tem os dados, tem condições, tem possibilidades, não faz porque não quer, ele tá no direito dele de não querer. É, mas ser trouxa é um direito também. Sim. É só eu dizer, trouxa. <risos> Acha que tem vantagem onde não tem? Trouxa. Ainda vem com um pós, né? Otário, otário. <risos> Né? Até você agora, hein? Hum. Mas voltando, não é trouxa não, não sabe Não sabe definir espaços de prioridade Aparecem outras prioridades e a pessoa aceita A mente é muito interativa, imaginativa e Ela vai se desbravando e crescendo Onde o ser não tem muita gravidade na própria sentença de trabalhar uma hora. Ele passa seis horas fazendo as coisas. Não que isso seja necessariamente ruim, viu, minha amiguinha? Uhum. Mas pode ser que não faça bem ao ser em questão. Sim. Porque pode ser que ele não estava como que eu posso dizer ele não estava não está fazendo bem ao indivíduo o indivíduo diz que não é bom que não é confortável uhum. e aí sim aí temos a, a, a condição que ele está usando o tempo usando gravidade pessoal Há contextos de espaço, há métricas de espaço, métricas do que será feito, por que será feito e para que será feito. Metas executáveis, metas reais, sabe? E aí ele está misturando essas diferentes métricas para sistemas diferentes e ele está se bugando. Sim, eu acho que eu entendo. Mas é porque também é complicado, né, trancando esse exemplo de uh, definir que vai trabalhar por uma hora e parar. Não te... hum... Se você tem um chefe e bate cartão, você não para? Sim, mas digo, daí aparece alguma coisa. Não tem como ter total controle do que aparece e vai que aquele outro negócio é legal também. Não tem problema. O único problema é se faz mal para o ser. E aí ele tem a questão de prioridade. Sim, mas é porque pareceu que, que essa execução, essa capacidade de execução plena, esse exercício de lá, definir as prioridades, colocar a gravidade nisso, e daí conseguir ter essa, esse espaço, é... Tem muitas interações ao mesmo tempo rolando Pra ter assim tanta Pra, pra, pra ignorar tantas outras variáveis Eu acho Pernilongo, pode picar aqui Você eu tá precisando pernilongo. desse sangue Pica aqui Eu não sinto nada mesmo Pica aqui, pica Desculpe Tipo, é o Pernilongo <risos> que apareceu no meio da conversa, entendeu? Não, mas não tem problema Pernilongo, fique calmo Pique aqui no meu braço ah, o Pernilongo está afoito com as minhas energias. Se acalme, Pernilongo, eu não sou uma ameaça. Oh. É um exercício. Entender que existe a dinâmica de percepção temporal e o conceito de evolução temporal, o conceito de desenvolvimento temporal e o conceito de desenvolvimento espacial. São sistemas usados em condições diferentes, sistemas usados em, em, em provas diferentes. Não há uma formalidade exata em um sistema baseado em quantificações de prioridade emocional e de desejo. E há uma diferença nas, no sistema de quantificação espacial e de padrões executáveis. Isso é só um exemplo teórico. A gente está condicionando racionalidade a padrões espaciais e racionalidade em padrões temporais. Tá bom. E fica a dica. A gente vai desenvolver mais esses temas em outros tópicos de outras aulinhas. O objetivo não é descobrir a... A cura Do câncer Ô <risos> oh, pernilongo, se acalme Me ajude a acalmar o pernilongo Sai é de boas, amiguinho Exatamente O não gosta do pernilongo Ele é um assassino Ele não gosta mesmo você gosta de pernilongo? Não. Não? Nossa, não. Estamos, estamos diante de um, de um preconceito aos pernilongos. Não é tanto preconceito. É que as experiências tendem a ser um pouquinho desagradáveis com pernilongos. Só com vocês. Eu não tenho isso. Ah, não tem? Por que será que não tem? <risos> bom, uh, foi muito bom. Desenvolvemos bem o tema. Obrigado por todos ouvirem. Obrigado pela dedicação. Não é fácil. Mas trabalhamos para que isso se torne cada vez mais fácil plural e disponível para todo mundo viver a sua vida como assim desejar. Já que isso não é uma realidade, né? as pessoas não vivem como desejam, não conscientemente. Paz, paz, paz.